E aí, pessoal, eu assisti Os Homens que Encaravam Cabras, eu achei bem interessante, porque é um filme, assim, bem bobo, bem nonsense, vamos dizer assim, mas o elenco chama atenção, porque ele tem o George Clooney, o Jeff Bridges, o Ivan uh, McGregor, o Kevin Spacey, o Stephen Lang e o Robert Patrick, então, assim, é um elenco super recheado, e que assim, o tempo inteiro tem uma bobagem acontecendo ali, e é legal que eles fazem várias referências aos jedis, porque o Ivan é, né? Então, legal, a história é o repórter Bob tem a chance da sua vida quando conhece o Lin, que afirma ser de uma unidade de soldados paranormais que foram reativados para o serviço. Intrigado com as afirmações de Cassidy, de que podem atravessar paredes e matar cabas com olhares fixos, o Wilton segue -o em uma perigosa missão secreta em todo o Iraque para encontrar o fundador da Brigada, Bill. É muito engraçado, esse filme é de 2009, mas assim, ele é super engraçado porque a todo momento assim, acontece uma viagem, e eles realmente acham que eles podem encarar as cabras e matar elas, e tem uma coisa hippie por trás, é, é hilário, um filme bem <risos> divertido.